Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui num galpão que dizem que é assombrado. E aqui aconteceu um relato, dormia um andarilho, um mendigo dentro desse barracão e dizem que encontraram ele morto dentro desse barracão, né Thaís? Isso, já, já era abandonado, né Thiago? Já era abandonado. Mas disse que ele passava algumas noites algumas aqui, noite. quando chovia, alguma coisa assim e depois de um certo tempo encontraram ele aí. É... Já falaram que já era assombrado Sim. antes, né? Uhum. Então a gente vai entrar ali, vamos dar uma olhada, vamos mostrar tudo pra vocês. Já deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal. Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais um vídeo. Pessoal, aqui é a frente do Galfão. Cara, tá abandonado pelo jeito há muito tempo. Muito tempo, Thiago. Tá ali a gente viu que a porta tá aberta. Cara do céu. O que? Olha lá. Não tô conseguindo ver, quer alguma coisa aqui? Olha lá, uma coberta. Ah, não Olha um lá. Verdade. Não era muito grande aqui, né, Tiago? Tá trancado, dando tá um pedaço de pau ali, ó. Olha. Lá em cima. A é ele cheio de marimbondo, hein? Ainda tá por ali mesmo, que né? a gente viu que, que ele é. já é aberto. parte do primeiro aqui, pelo menos, É um banheiro, né? Ah, tem uma pia aí, né? Cara... Cuidado, tá caindo isso aí, Thiago? Tem uma caixa de água que tem água ainda. Deixa Vai eu ver. Vai ali pra você ver. ah era dois banheiros, ó. Provavelmente feminino e masculino. olha Não aquela vou pisar caixa aqui, rádio. ó. Thiago, isso aqui tá podre, tá caindo isso aqui Tá escuro aí, tem uma... Tá pingando região. aqui, ó. Tá pingando, tá com água. Verdade. Olha o boluro que tá ali. Sim, bem antigo. É, você quer precisar da lanterna? Deixa eu levar ela aqui. Não sei como que tá ali, né? Colocaram o fogo aqui em volta para acabar com os matos, né, Tiago? É, vamos ver aqui pra gente ter alguma coisa aqui. não tem porta. Aqui não tem nada. Distância. É um local pequeno, não é muito grande. Olha como que é estranho, estranho, cara. Ah, aqui que você falou, né? É Terezinha, então, se você reparar as paredes, tem muita marca, cara. Ó, marca de pé, marca de mão, as patas, tá vendo? Sim. Tudo, velho. Aqui acontecia festa, Thiago. Festas, né? Era um salão Sim. da comunidade. Aqui um boné. A porta aqui tá trancada por dentro. Ah, tá trancada. É. Fecha ela, Thiago. Pra... É Empurra ela certinho aqui pra deixar trancadinho. Não, ah, não fecha. Ó, não é muito grande, ó. Deve estar tá quantos metros, Thiago? Uns 7 metros por aí? Acho que por aí, né? Por aí. E. Cara, eu achei interessante esse feriado, né? Muito legal. Vamos Sim. passar o K2, Thiago? Vou passar o K2? Vamos, olha esse aqui deles. Ué, tinha uma torneira aqui, ó. Tinha uma pia aqui. Uma pia. Olha isso aqui. Aham. Uhum. Isso. Marca de animal, ó. Tá vendo? Hã? Marca de animal. É, isso aqui é uma patinha de algum bicho, ó. Eu não sei por que é na parede desse aqui, né? Nossa, mas, ó, vou abrir. Será que tem arma? A caixa de água tira. É ah, mas tá vazando por aqui, mas aqui não sai, ó. Fez, ó. Ó uma de madeira, de peca, isso aqui é a marca de peca. Pera Estranho, né? Oh, Na tudo no meu peito, a pessoa, será que pulou pra dar um, um chute aqui? Então, não sei. Nossa, mas é, é, é estranho um lugar desse, tamanho desse jeito. Então, estranho porque, tipo assim, ó, o cara dormiu aqui, né? Por que que era assombrado já? Então. Será que aqui não era... Bom, não sei, né? Um barracão assim de... Sei lá, de... Só fazer algum... Trabalho assim, sei lá. Não sei. ficou falar que era um salão de comunidade. Na minha cabeça, salão de comunidade é um salão para todo mundo da região, não sei. Hum. Agora não sei como que... Vamos passar o K2? Tipo da região, né? Tipo do pessoal. Vamos passar o K2? Aham. Uhum. Olha, tem que tomar cuidado, tá caindo aí antes dele. Tá mesmo. Ó, K2 na mão. Melhor começar lá pelo banheiro? Vamos começar aqui perdendo da janta, aqui. Passar em todos os cantos. Porque tem espírito, tem entidade que fica nos cantos. Será que acharam ele ali? Então ali ele devia estar dormindo, né? Se tiver algum espírito, alguma entidade, alguma coisa sobrenatural aqui nesse local, chega aqui perto de mim. Perto dessa parede que está na minha mão. Diz que um andarilho morreu aqui nesse local. Se aproxime de um aparelho, se tiver alguma coisa aqui, algum espírito. A gente não estamos aqui para mexer em nada, para fazer nenhum mal. Falta uma coisa aqui. Então, não sei. Oh. Deu um sinalzinho ali. Viu? Ó. Você está por aqui? Tá aí o céu. Ó. Ó, vai chegando perto, vai ficando vermelho. Caraca, velho. Caraca, viu? Será que o espírito dele ficou aqui, Thiago? Ó, ó, ó, vai ficando, ó, ó, ó, ó. Será que o espírito dele deve tá estar tá por aqui? Será? Certeza. O Espírito do Senhor está por aqui? Gente, esse local já tinha relatos de ser assombrado. Já tinha? E ele ficava, pelo que a vizinha falou, ele ficava aqui em época de chuva. que ele era um andarilho. Aqui é uma comunidade assim, é longe da cidade, até assim longe mesmo. E tem bem pouca tipo assim moradia por aqui, por perto. E até o pessoal da comunidade que ajudava ele, né, Tiago? Dava, dava, dava comida, sabe? Diz que era um senhor bem, bem bonzinho. Daí, de repente, encontraram ele morto aqui. Talvez ele pode ter passado mal alguma coisa, né? Sim. Mas disse que era assombrado né? Já falavam, né? Já falava que ele era assombrado. Era aqui não era uma moradia dele, né, Tiago? Porque a moça não. falou que era só de vez em quando que ele vinha. De vez em quando que ele vinha, ficava aqui. Eu acho que era num local que ele usava como abrigo só, né, Thiago? Pode ser. Eu achei estranhas essas coisas, Tintez, assim, ó. Aham. Uhum. Marcas, tem ó, muita tem marca, muita marca. Tem muita marca. Tem marca pra todo lado, cara. Tem bastante marca. E nunca mais mexeram nesse local, né, Thiago? Não. Isso aqui, aqui deve estar tá parado há muito, muito tempo. É. Deve né? estar tá bem. Vamos passar o K2 ali? Vamos. Maribundi. Ó, aqui não tem casa a porta ali tem uma caixada de água pra cima tem um sítio ali Vocês vão passar ali morto ali ai que dá cuidado algum sinal agora não. Nada. É lá dentro mesmo, naquela é coberta tem de um boné. Deve ser o espírito do, do andarilho que está aí. Então, mas eu queria saber o porquê que já falavam que era assombrado. Então. Estranho né, cara. E do que aqui é um local longe, né, Thaís? É longe. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, ó, do vídeo. Se vocês quiserem que a gente venha à noite, a gente vem, né, Tiago? Por mais isso. que é longe... É longe pra caramba. A gente dá um jeito e vem à noite aqui. Vem de madrugada fazer a investigação. Esse aí. A gente tá hoje, na atrás de umas lendas que passaram pra gente, né, Thaís? E aqui, eu... era um aqui era um dos locais. Que era um dos locais. A gente tá fazendo a região e vamos, vamos ver se a gente encontra as outras lendas também. Isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal. E obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.